Olá, é com muito orgulho e muito prazer que hoje apresento o primeiro vídeo da série de Como Construir um Drone Racing. Por isso já sabem, se no final gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos, assim mesmo a compartilhar, mesmo, a espalhar. E se não forem subscritos, é só subscrever e assim ajuda o canal a crescer. Olha, este roda mais. Antes de construirmos um drone racing, temos que ter alguns pontos em mente. Um. Primeiro ponto, autonomia. Um drone racing tem pouca autonomia. Normalmente voa entre 3 a 6 minutos. É a autonomia média deles. Porque tem baterias pequenas para se tornar mais leve possível. Um drone racing também não é para longas distâncias. É para voar perto de nós. 100, 200, 300 metros no máximo. Onde temos uma pequena pista e vamos contornar os obstáculos. Também o Drone Racing não é autónomo, isto quer dizer o quê? Que tudo o que a gente disser ele faz. Se a gente mandar para a direita, ele vai para a direita. Se a gente mandar para a esquerda, ele vai para a esquerda. Se a gente o mandar contra uma parede, ele vai contra uma parede. Não tem qualquer tipo de sistema para se desviar de obstáculos. Não tem nenhum tipo de sistema que faça com que ele volte em segurança para casa. A ideia de um Drone Racing é ser o mais leve possível e ser o mais ágil possível. Que é para conseguir voar em menos tempo possível do ponto A ao ponto B. E com isto em mente, Aí sim já podemos construir o nosso drone racing. Eu tenho aqui dois drones racing. A única diferença de um para o outro é o frame. Este é em X e este já é um X mais achatado. E porquê? Porque o primeiro construí este. Por isso aconselho toda a gente que construa um drone racing use pelo menos este tipo de frame por causa de ser um frame mais comprido um frame onde conseguimos guardar aqui o nosso sistema todo elétrico aqui a controladora os esclos o OSD o receptor do rádio fica tudo aqui guardado dentro a câmara fica mais protegida eu com este já parti muito material parti a parte de cima que a parte de cima já é outra já dei cabo de uma lente de uma câmara busquei contra uma árvore ou neste caso contra um ramo já empenei aqui os, estes braços de alumínio Uh, uns poucos por causa como é o primeiro drone de corrida uma pessoa vai chocar muito, vai bater muito hélices, já perdi a conta as hélices que, que eu comprei eu tenho aqui um motor que tem uma pancada enorme depois eu vou ver se faço um, um pormenor aqui no vídeo onde mostra aqui esta pancada por isso eu aconselho quem for construir um drone racing use este frame com a eletrónica deste a série vai-se passar eu a montar este drone e que é que eu não aconselho este frame para quem está a começar porque é um frame onde temos tudo muito mais desprotegido a câmera está cá toda a amostra se bate aqui qualquer coisa arranca-nos logo a lente da câmera e salta logo fora onde também está tudo muito apertadinho aqui dentro está aqui por milímetros a não tocar no resto do frame e claro este frame já é para quem está mais um pouco habituado e assim já não vai chocar tantas vezes às vezes assisto corridas onde eles chocam bastante e são profissionais. Imaginem agora um amador, sem experiência nenhuma. Isto vai ser cortar relva, árvores, ramos, tudo o que vier pela frente. E deixo já aqui um alerta. Atenção, isto são drones muito potentes. Apesar do material ser de média gama, continuam a ser muito potentes. Eu já tive aqui algumas lesões, que eu vou depois mostrar. Porque com estas hélices isto é muito perigoso. acreditem, eu não pensava que isto era assim tão perigoso. Imaginem aqui estes atrás, tem têm hélices 10 polegadas, eu já levei algumas costiladas delas, e epá, dói um bocado e uma pessoa quase que vem, e aquela lágrima ao olho, mas nunca nada do que já me aconteceu com este. Me cortou mesmo, parecia que estava a cortar a fiebre, por isso tenham muito cuidado. Aviso já que vou pôr aqui assim uma imagem uma foto minha, Pula a minha carne, toda a manhã, dando os avisos essenciais do que é um racing e para que é que serve e para terem muito cuidado acima de tudo com isto e, e mais um aviso tenham cuidado aonde vão voar porque as pessoas também não respeitam os drones Vem um drone a voar e vão para lá para o pé dele já me aconteceu algumas vezes aqui com este eu estar a testar numa zona sem ninguém e quando der conta estar pessoas a passar e a ignorar o drone mesmo ali a centímetros deles eu vou dizer para pararem e as pessoas continuarem a andar eu tive que mandar o drone para o chão para ninguém se aleijar também tem que haver bom senso para as pessoas que tanto pilotam os drones como para as pessoas que estão a assistir ora, falando um pouco do drone de corridas porque a montagem vai ser toda nesta como já expliquei onde este aqui foi o meu primeiro está aqui ainda a voar ao fim de meio ano e muita queda depois no final vou pôr alguns vídeos deste a cair e deste ainda não a cair mas também já caiu nas minhas mãos já caiu depois mais para a frente eu conto a história foram três horinhas a à procura deste drone a partir de agora todas as quintas-feiras vou pôr um vídeo a montagem deste drone e depois a configuração e os voos e as minhas quedas e os meus bons momentos mas também os meus maus momentos que é preciso mostrar as partes com uma sua falha para toda a gente ver que isto não sai bem à primeira, não sai. Nenhum dos drones que eu tenho aqui saiu bem à primeira e eu, nos meus vídeos, gosto de mostrar isso, os programas têm tido que ajuda bastante as outras pessoas a não se sentirem tão frustradas de quando as coisas correm mal, que também acontece a quem já faz isso há, algumas, há algum tempo. Ainda não consigo safar bem com os drones corridas, por isso tenho alguma dificuldade em voar em acro. E para a semana já começo a mostrar a lista de peças, e assim depois por diante começa a montagem dele e a série depois vai acabar quando ele já estiver a voar e eu conseguir andar alguns minutos ainda com, em modo acro é bastante difícil mas vou tentar andar em modo acro com este Faltam dizer aquela frase final que eu costumo dizer na maior parte dos vídeos que é E até já!